Olá, está começando mais uma entrevista e hoje eu converso com o professor Adolfo Neto. Lembrando que você pode escutar essas e outras entrevistas pesquisando o Rubens Salomão Entrevista no Spotify, Diz, iTunes, Google Podcast e tudo que é agregador por aí. Para você saber quem já foi entrevistado, é só ir em rubensalomão.me e lá tem uma lista com as pessoas e com os temas, com tags, marcadores para você escolher lá. E comigo está Adolfo Neto, que é professor da UTFPR Curitiba. UTFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A única tecnológica do Brasil. É a única também e, e acho que vai demorar ter outra. É, é podcast do Emílias Podcast, do Fronteiras da Engenharia de Software e o podcast do professor Adolfo Neto, que é o seu próprio canal. É, ele ajuda justamente nessa produção, pesquisa e ajuda o pessoal a produzir. Além disso é professor coordenador do mestrado profissional do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada e também dos cursos de graduação em Engenharia da Computação e Sistemas de Informação lá na UTFPR em Curitiba. Além disso, é um pesquisador sobre métodos ágeis e aspectos humanos da engenharia de software com interesse particular na comunidade de linguagem de programação Elixir. Falando um pouco sobre sua vida, sua carreira, Dentro da academia e fora e suas experiências no podcast e também um pouco sobre métodos ágeis, converso hoje com o professor Adolfo Neto. É um prazer estar conversando com o senhor, principalmente que o senhor foi meu professor de lógica e que eu reprovei algumas vezes. Bom, prazer, Rubem, prazer. Muito obrigado pelo convite. Professor, é, falando logicamente... É, o pessoal entender um pouquinho mais da, da importância do, desse convite. O senhor é uma pessoa que tem uma formação inicial, tem uma vida é, nordestina, né? O senhor é de Alagoas e foi parar em Curitiba. Como é que, como é que se dá um pouco essa busca pela carreira, pelo, pelo conhecimento que te levou até um pouquinho mais longe? É, tudo começou quando eu, eu comecei a fazer ciência da computação lá na Federal de Alagoas, eu sou de Maceió, e fiz a, a graduação em ciência da computação, na época não tinha mestrado lá em Maceió, aí já tive que sair da cidade, fiz o mestrado em Recife, mas ainda morando em Maceió. E aí, quando eu fui... Pensar em fazer o doutorado, antes disso surgiu a oportunidade de dar aula no Cefete Alagoas, né? Hoje não é mais Cefete, hoje se chama Instituto Federal de Alagoas, mas na época era Cefete. Na verdade, quando eu entrei, era a Escola Técnica Federal de Alagoas, virou Cefete, agora é IFAL. E aí, depois de um tempo, eu quis fazer doutorado, não consegui ser liberado lá, eu pedi demissão e fui fazer doutorado em São Paulo, por uma razão mais pessoal. Eu me casei com a Paulista, então. Fiz o doutorado lá na Universidade de São Paulo mesmo, no campus São Paulo, porque a USP ela tem, tem campos espalhados por todo o estado. E como eu já estava lá em, em São Paulo, né, surgiu a oportunidade de vir dar, dar aula aqui na UTFPR Curitiba, que na época que eu era do CEFET Alagoas, a gente sabia que ah, existe o CEFET do Paraná, que é o melhor do Brasil, e realmente eles eram os melhores do Brasil, porque era o Cefete que já tinha mestrado, doutorado, né? Tanto é que virou universidade, hoje a gente é da universidade. A gente é a melhor universidade tecnológica do Brasil, até porque <risos> somos a única, né? <risos> mas... Aquela coisa da lógica, né? Se só existe um, logo um é um. É, outros, outros Cefetes quiseram virar universidade tecnológica, mas o governo ainda não autorizou, e isso já faz uns 10 anos pelo menos é, o Cefet Minas e o Cefet do Rio de Janeiro, porque assim a todos os Cefets que existiam no Brasil eles viraram institutos federais, exceto o Cefet Minas e o Cefet do Rio de Janeiro. Um dos Cefets do Rio de Janeiro, né? Porque eles queriam virar a universidade tecnológica também. Eu acho que até hoje ainda querem virar, assim que tiver um governo que aprove, eles vão virar a universidade tecnológica e a gente Vai ter mais universidades tecnológicas. Isso é assim que eu vim parar aqui em Curitiba. E como é que foi essa, essa questão do, da mudança cultural mesmo? Porque é, eu lembro que é, eu sou um nordestino de nascença, mas andei muito o país e, e eu perdi meu sotaque. E uma coisa muito legal é escutar o sotaque de uma região que você tem uma ligação e você tem um sotaque muito carregado, isso é muito legal. Só que em alguns ambientes é, você sente um pouco uma, uma estranheza do pessoal ouvir, alguns acham legais, oh, o povo o sotaque, e outros acham assim, meio esquisitos. Você sentiu algum tipo de preconceito, alguma coisa assim? É, em primeiro lugar, dizer que eu, eu, eu saí de Alagoas em 2003, então eu já tinha 30 anos, então fica meio difícil perder o sotaque já com a cidade. Também eu não tinha nenhum grande estímulo para perder, não, não tinha por quê. Nunca senti nenhum preconceito, assim, exceto, assim, as pessoas percebem, né? isso Você sabe que as, algumas pessoas falam, ah, você é do Nordeste, né? Já, já chegaram a me confundir com, com carioca, mas, enfim, <risos> nunca senti. Eu então, acho que. Tem um pouco a ver o fato de eu não sofrer preconceito, eu assim, sou uma pessoa branca de classe média, branca para os padrões brasileiros, diga-se de passagem, né? em outros países eu não seria considerado branco, branco seria considerado latino, né? Mas eu sou um branco-latino de classe média, com, com alguma renda, né? Não sou. Então, não sei como é que os nordestinos mais pobres aqui em Curitiba sofrem. Imagino que seja pior, principalmente por. A gente sabe que existe São Paulo, né? O pessoal tem, de vez em quando, surge alguns casos do pessoal preconceituoso. Mas eu, particularmente, nunca sofri. E fora, você já viajou para os Estados Unidos? Já, além dos Estados Unidos, algum outro país? É, eu... Que eu passei algum tempo significativo, mais do que uma semana, só Estados Unidos e Inglaterra. Na época de Inglaterra, eu, eu, também eu passei assim, uns 10 dias na Inglaterra, não, não conta muito. Foi mais nos Estados Unidos. Então, também, eu fiquei numa cidade muito cosmopolita, que era Raleigh, na Carolina do Norte, e também eu não senti nenhum preconceito. Lá também, você chega lá, você, de um lado tem um paquistanês, paquistanês, do outro lado tem um indiano, ali mais na frente tem um chinês, não tem como muito, como essas pessoas terem preconceito em relação ao brasileiro, né? Até foi na época do Ciência Sem Fronteiras, estava cheio de brasileiro lá também. Então, cidades universitárias geralmente você não vai sofrer muito preconceito lá nos Estados Unidos. Você acha que a universidade é essa, essa bolha, essa é uma coisa que que seria um interessante, um ideal para que a, a sociedade também tivesse de dessa busca do conhecimento, desse respeito, Dessa integração um pouco maior? É, porque, por exemplo, hum. uma coisa até tem... Eu, eu falei aqui de, de... Você falou, na verdade, dos meus podcasts, né? Eu, atualmente, eu sou host em três podcasts. Mas, um, um tempo atrás, eu dei um curso para o TFPR. E eu postei a aula. A aula ficou ao vivo lá no YouTube. Sobre produção de podcasts como uma ferramenta de, de extensão. E um, um, um professor lá do, acho que é do Instituto Federal de Pernambuco, o Bruno Cartacho, ele, ele criou o podcast dele e ele entrevistou o Igor Steinmacher, que é um professor daqui da UTF-PR, só que de outro campus, que ele foi contratado como professor lá nos Estados Unidos. E ele disse que, assim, o pessoal sente que ele não fala o inglês perfeito, mas o pessoal não tem preconceito com ele em relação a isso, porque... Um às vezes é uma coisa que me falaram muito lá nos Estados Unidos é pô você está aqui você está se esforçando para fazer é, para falar a nossa língua e eu não sei falar a sua língua eu não sei falar nenhuma outra língua né? então os americanos eles eles sabem como eles são privilegiados nesse aspecto que o mundo todo praticamente fala a língua deles então os que têm os que não são preconceituosos eles respeitam muito quem sabe falar o inglês as, as universidades americanas especificamente, né, elas vivem muito do estudante estrangeiro. Então, até teve algumas semanas, não sei se foi semana passada, que teve uma decisão do Trump dizendo assim, ah, se é aluno estrangeiro e a, e a universidade ou escola, não, não importa, né, para é, essa decisão não importava ser era universidade ou escola, não vai ter aula presencial esse ano, então os estudantes são obrigados a voltarem para casa deles. É para o país deles, que é uma coisa extremamente cruel, né? Porque a pessoa gasta uma fortuna de, de, de viagem. É, a pessoa... E, a, e as universidades, elas, elas... Assim, tem... Nessa universidade que eu fiquei, que é a North Carolina State University, tinha três, basicamente, né, três valores de mensalidade. Né? Tinha o, a mensalidade para o aluno que, que mor, morava no, no próprio estado, Carolina do Norte, há algum tempo, a mensalidade para os americanos de outros estados, tem a mensalidade para o estrangeiro, que é a mais cara de todas, então o estrangeiro põe muito dinheiro na universidade, cortar essa essa fonte de receita das universidades, quer dizer, de qualquer jeito a pandemia já cortou um pouco, porque vai ter um monte de gente que decidiu não ir para os Estados Unidos esse ano estudar por causa disso, mas cortar mais ainda, como o Trump está fazendo, é bem cruel. E aí você, convivendo numa universidade de um tamanho razoável, não é toda universidade, mas essa, essa que, eu, que eu estava, também não é uma universidade gigante, não é um MIT, Harvard, Stanford, não é uma dessas universidades super ricas, super fantásticas, que a gente vê em filmes, mas é uma, é uma universidade de um tamanho razoável, então eles têm professores do mundo todo, alunos do mundo todo, então é, um, é uma convivência muito rica que você tem, que os alunos têm até os algumas das universidades mais ricas, como, por exemplo, MIT, Stanford, como eu falei, elas fazem questão até de, às vezes, dar bolsa para alunos estrangeiros porque eles querem dar aos alunos essa oportunidade de conviver com gente de várias culturas. Então, é, é bem interessante isso aí. Claro, tem seus problemas, né? Às vezes, você te, escuta casos de, de intolerância em universidades, de estudo, estupros, etc., mas, em geral, é um, é um ambiente bem saudável. É, é, mas, assim, uma coisa importante também destacar é que a patente fica lá, né? Não, não é totalmente é, boa vontade. Você também vai estudar lá, obviamente, mas a, as, as descobertas, as patentes também ficam no, naquelas universidades. Não só isso, né? É, é assim, em primeiro lugar, você quer, geralmente, tem aluno de, de mestrado principalmente de doutorado, né? Então, eu estava pensando mais no pessoal da graduação, que geralmente não desenvolve nenhuma patente. Mas é, também tem a questão do, do, do material humano, né? Que eles têm vários indianos, chineses, brasileiros, brilhantes, que são aceitos lá em universidades, às vezes para fazer mestrado, doutorado, mesmo graduação com bolsa. Quando eles terminam, eles ficam por lá. Então, é um talento que a Índia, que a China perdeu e o, os Estados Unidos ganhou sem fazer tanto esforço, né? É, que vão e, até lá, né? É, e claro, tem, tem várias questões aí, então, por exemplo, no, no caso da Índia, o salário médio da Índia, eu acho que geralmente é bem mais baixo que nos Estados Unidos, a Índia e Índia e a China são países com populações gigantescas, então a competição interna é muito grande. É... Qual foi a outra questão? Ah, uma questão interessante que você colocou é que assim, a Índia às vezes faz isso meio que de caso pensado, não, a Índia não, desculpa, a China, faz isso caso pensado, eles deixam os seus estudantes ir lá e depois que o cara se forma, termina o doutorado, eles oferecem um ótimo salário e trazem de volta para o país deles para ser professor na, nas universidades. Então, e mesmo os que ficam, os que acabam ficando no, nos Estados Unidos, servem de conexão com os pesquisadores da própria China. Então, Talvez se o governo aproveitar bem, no caso aí eu estou pensando agora no governo do Brasil, a gente tem, especificamente numa das áreas que eu trabalho, que é o software, eu recentemente eu fiz uma lista com pelo menos 20 pesquisadores é, brasileiros que são professores ou pesquisadores em instituições no exterior. Isso desde Dinamarca, Estados Unidos, Canadá, inclusive no, no podcast Fronteiras da Engenharia de Software, a gente tem um professor brasileiro que é professor lá no, no Canadá, o Petrilo, e assim, seria muito interessante se o governo tivesse um, uma, um programa para fazer esse intercâmbio, né, para... Isso, isso acaba acontecendo, mas acaba acontecendo de forma de... de acaba acontecendo informalmente. Por iniciativa própria. Exatamente, o, o pessoal lá, o, esses professores brasileiros, eles querem que é uma coisa difícil de achar, em geral, porque lá tem muitas universidades, muitos cursos de doutorado, e e, especificamente na área de computação, existe uma competição com o mercado, né? Sei lá, o mercado paga 120 mil dólares por ano e um, uma bolsa de doutorado é 20, 30 mil dólares por ano. Então, é quatro vezes mais. E aí, ah, o brasileiro topa ir para os Estados Unidos, para o Canadá, para ganhar 30 mil dólares é. por ano. Não vai passar fome, mas também não vai ter uma vida maravilhosamente rica. Então, tem essas vantagens, mas é... Falta, no caso do Brasil, até onde eu sei, eu não sei que existe alguma coisa que eu não saiba, mas eu acho que eu, como coordenador de um programa de pós-graduação, eu acho que eu deveria saber. Eu sei que eu, recentemente eu fiz um apanhado dos, dos alunos do nosso mestrado profissional em computação aplicada da UTFPR Tem vários alunos nossos que estão no exterior, estão trabalhando no exterior. É interessante que a gente perde muito, né? A gente perde conhecimento, a gente perde... e e, e falam que não que a gente paga muito caro pela é, educação superior a gente tem que investir mais em educação de base e eu compreendo que realmente a educação base necessita de muito investimento mas muitos investimentos que poderiam retornar da educação superior em forma tanto de produtos de mercado ou de conhecimento não, não retornam exato e, e assim o aqui é muito raro a gente ter doutores recém-formados assim, indo para lá, eles produzem tantos doutores que inevitavelmente tem que ir para a indústria. Nesse, Eu fiquei num grupo lá nos Estados Unidos chamado Real Search, coordenado pela professora Laurie Williams, e eu acho que, sei lá, dos oito, eram oito ou nove estudantes de doutorado, três se tornaram professores e os outros seis estão em empresas. Dá um retorno bem direto para a sociedade isso aí. Uhum. E falando um pouquinho mais sobre a uh, Essa essa abordagem é, De sala de aula E alguns elementos que são muito legais É um, uma coisa que eu lembro muito do senhor Eu nunca vi uma pessoa usar tantas abas Num navegador De tantos assuntos Eu achava que a, o Google Chrome Consumia mais qualquer programa de edição De jogo, de tudo Devido à quantidade de assuntos E isso é uma coisa interessante que cada Cada pessoa tem seu jeito de de organizar o pensamento, de é, expor alguma ideia. O senhor sempre foi é, usou essa expansão do, do conhecimento e como o método ágil entrou na vida do senhor assim, para ajudar a agilizar um pouco essa, essa velocidade de, de busca de conhecimento? É, são duas coisas talvez um pouco independentes. É, em primeiro lugar, a questão das abas é que eu acho que eu tenho uma personalidade dispersa. Muitos interesses, isso inclusive se reflete um pouco dos meus podcasts, né? Eu tenho um podcast sobre mulheres da computação, um podcast de engenharia de software e um podcast de, de pessoas da computação. Então, acho que eu, eu, eu vou aproveitar isso aí e falar um pouco desse, desse aí. Então, o Emílias Podcast foi o primeiro podcast que eu fiz. Antes eu tinha feito um, um experimento, né? com um, um episódio de um podcast sobre fake news, mas não foi nada assim muito que, que chegou aí para frente. Fiz com um amigo meu, Everaldo Gomes. Mas, assim, a gente tem esse grupo Emílias Armação e Bits na UTFPR Curitiba, que é um grupo voltado, focado em atrair mulheres na área da computação. Porque você lembra quando você era aluno de sistemas de informação, e sistemas de informação até que era, era um pouco menos ruim o problema, mas, assim, é. Quantidade de homens no curso é muito maior que a quantidade de mulheres. Acho, acho que tinha três ou quatro co colegas na minha é, turma. É, de uma turma de. Você já entrou quando era 44 calouros, né? Sempre faltava um ou outro, deveriam ser 44. Então, quatro é 10%. E, e é isso que acontece geralmente: 10, 15, no máximo 20%, 8, 9 mulheres. Então, a gente dá, a gente tem esse grupo para não só atrair mais mulheres, como também para manter essa questão. Porque é, um, é uma coisa que a gente escuta também no, no podcast das mulheres reclamando disso. É meio complicado você ser uma ou duas. Tem duas mulheres no meio de 50 homens. É, é uma dificuldade que elas sentem. E aí, eu gostei tanto desse negócio de, de entrevistar mulheres lá e não... Visto, tem uma bolsista Nayara, um bolsista Vinícius, a, a minha colega a coordenadora do Projeto Emílias, a Maria Cláudia Emer, também entrevista. Gostei tanto, disse, ah, peraí, eu não posso entrevistar homens no Emílias Mulheres na Computação, né, porque eu, é um podcast para entrevistar mulheres na computação. Ah, vamos fazer um outro podcast chamado Podcast do Professor Adolfo Neto, que o nome é horrível, <risos> já, estou pensando, já estou pensando em mudar o, o nome, mas como eu, como, criou assim, como eu criei isso assim, meio como um hobby, uma coisa... Enquanto que o, o Emílio e as Mulheres na Comunicação, no começo era semanal, agora a gente decidiu que vale mais a pena ser quinzenal, mas ele tem um, uma regularidade. O podcast do professor Adolfo Neto, quando dá, eu, eu, eu publico. Né? Estou com os três episódios gravados, vou gravar mais uma, vou publicar quando der. Eu tento fazer entrevistas que sejam atemporais, que não sejam sobre nenhum assunto do momento, e eu tento entrevistar pessoas da computação, que podem inclusive ser mulheres, né, Bom, amanhã vai ser uma mulher, mas é, na verdade eu acho que amanhã vai ser uma pessoa que se identifica como não binária, o que é bem interessante também, mas é, é só para eu ter um, uma forma de eu conduzir essas entrevistas. E aí, a partir dessa minha experiência com esses dois podcasts, surgiu a ideia de criar um podcast, esse mais sério, mais profissional a gente paga um editor, é um grupo de pessoas, então não é meu podcast, né? eu e mais é, cinco pessoas, são professores e uma aluna, quatro professores e uma aluna de doutorado, e a gente está tocando esse podcast, por sinal, é, 15 de julho sai o, o novo episódio, que vai ser, esse vai ser mensal. E veja, tudo isso porque eu tenho todos esses múltiplos interesses, então, eu, como eu falei já antes, eu dei um curso de produção de podcasts, eu uso muito podcast e eu gosto também de dar uma espiada no que o pessoal faz no YouTube, no Twitch, eu gosto dessa linguagem de programação Elixir, que eu falo Elixir porque o Luciano Ramalho, que é um cara que trabalha numa empresa lá em São ThoughtWorks, ele fala assim, ah, se você tá no Brasil, chame Elixir, se você tá lá fora, chame Elixir que é uma linguagem criada no Brasil, mas que foi criada por um brasileiro. Então, por isso, é LX. Então, eu tenho esses múltiplos interesses e isso se reflete em um múltiplas abas. Né? A questão dos métodos ágeis, na verdade, surgiu porque eu fui, há muitos anos atrás, professor de engenharia de software lá na Universidade Federal de Alagoas. Eu era professor substituto. E era aquela engenharia de software que eu olhava e disse, eu nunca vou querer fazer um negócio desse. É muita burocracia, é <risos> muito chato. Quando eu descobri, em 2002, o professor Fábio Con, que, por sinal, foi o primeiro entrevistado do nosso podcast Fronteiras da Engenharia de Software, tá? Tá ótima entrevista sobre métodos ágeis. Ele é muito mais especialista em métodos ágeis do que eu, certo? Querem ouvir alguém falar muito bem sobre métodos métodos ágeis, escute essas essa entrevista. Inclusive, métodos ágeis é uma coisa que surgiu na computação, mas que hoje é usada também em outras áreas. O pessoal usa para organização pessoal, usa para escolas, né? a ideia de Scrum, tem um livro chamado Lean Startup, que fala sobre métodos ágeis dentro de startups, né? porque quando você vai criar um startup, você não sabe exatamente qual é o seu público, Está esperando, então, esse cara, o Eric Rees, desse livro Lean Startup, ele disse: ah, vou pegar as ideias que eu aprendi lá no desenvolvimento de software e vou trazer aqui para o desenvolvimento de empresas, né? Para criação de empresas. Então veja, eu acabei falando de várias coisas aí, então é meus múltiplos interesses, não sei até que ponto isso é bom, isso é ruim. Por enquanto não tem me atrapalhado, mas eu tenho ainda esse mau hábito de manter várias abas. Hoje o Chrome nos ajuda um pouco. Que ele tem algumas extensões. Eu estou falando do Google Chrome porque é o que eu acabo usando, mas tem gente que prefere fugir do Google Chrome, eu, eu entendo. Mas, por exemplo, o. o tanto isso, esse, essa extensão tem uma extensão no Google Chrome e também no Firefox chamada OneTab. Uma tab, né? Que é o seguinte: vamos dizer que você tenha 50 abas abertas. Você clica um botão, ele fecha todas as abas. E te dá uma aba somente com, com os links daquelas 50 abas abertas. Então, isso é um recurso, é um recurso que eu uso quando eu vejo. Pô, abri coisa demais. Deixa eu fechar tudo aqui, depois eu vejo o que foi que eu. eu tudo, tudo que eu abri. É que eu, Tem... queria fazer, eu, queria, eu queria fazer esse link da, das abas com métodos ágeis, porque é, parece desassociado, né? Mas é uma coisa que, por exemplo, eu já percebo. Eu fui aqui na, na Paraíba, presidente da empresa Júnior. E eu vi que o Scrum e os métodos ágeis entraram na questão do empreendedorismo pela startup também, métodos de startup, mas entram também na administração, na gestão de tempo. Você já tem métodos aplicados é, até mesmo nas rotinas de produção de, de, de áreas específicas. Então, a coisa que saiu do, da engenharia de software foi para a vida privada, e é algo que também a gente começa a usar na nossa vida privada. É, ter um, um, um Kanban para suas atividades diárias, para você estabelecer dailies, você estabelecer é, ciclos, tipo Scrum mesmo, é, para algum tipo de projeto pessoal. Você é, usa isso? Já usou? Como é que você já, já fez esse link do... do conhecimento do engenheiro de software para o teu conhecimento na, tu, na tua vida privada? Sim, até porque, por exemplo, hoje eu, tem muita gente até que não, não é técnica, que usa o Trello, né? Ah, pra... é, o Trello também. O, o Trello é basicamente um quadro cambando do método dos ágeis do, com do, algumas funcionalidades a mais, né? E eu acho que o pessoal de, de métodos ágeis, eu acho que o pessoal se diferencia. O pessoal antes de, de engenharia de software que era antes é porque justamente porque eles tinham é, um cuidado maior com essas questões humanas com os aspectos humanos na engenharia de software não só questão de, de organização do tempo então o pessoal tem a, a famosa quer dizer, famosa pelo menos no, no micromundo dos métodos ágeis a técnica pomodoro então o pessoal de métodos ágeis conhece kanban gtd uma série de coisas que essa preocupação também com a comunicação entre pessoas, que hoje em dia, cada vez mais a gente vê as pessoas se preocupando com, com linguagem neutra, com é, deixar as mulheres falarem, né preocupação com o com uma, uma série de coisas que o pessoal de métodos ágeis lá atrás já estava preocupado, porque eles viram, olha, o mais importante no, no desenvolvimento de software não é o hardware, não é o software, são as pessoas. Só gosto de usar o termo peopleware, mas eu não gosto. É são as pessoas, são as pessoas que fazem essas que que realmente são relevantes para que um software seja bem desenvolvido. E como você vê essa, às vezes é uma dicotomia, e eu vejo muito na comunicação. Eu saí do curso de sistemas de informação que tem uma, uma base muito exata, técnica, né? E fui para um curso de jornalismo, que é um curso da área de comunicação, muito mais humano. E, e eu percebi que ainda, por mais que a prática e a vida e o mercado mostrem que isso não deve existir, mas ainda existe um pouco de, de uma divisão entre as humanas e as exatas. A, ainda na academia um pouco disso. É, e na comunicação isso ficou muito evidente, porque você tem, por mais que você tenha o termo TICS, né, que é o tecnologia da informação e comunicação, que agrega a, a informação e a comunicação, mas a TI é vista com um certo afastamento, a ciência da informação dentro do campo da, da comunicação ainda é um ser estranho, e, e hoje em dia o método dos ágeis é um dos exemplos de como é, métodos e conhecimentos criados no campo da tecnologia da informação Veio para outras áreas, muito além da, da comunicação, muito além da tecnologia da informação, foi para a administração, foi para as sociais aplicadas. Como é que o senhor percebe é, o humanismo e a, o tecnicismo? É, como aproximar melhor isso? É, como eu disse, em Métodos Ágeis, eu já notei uma grande aproximação, né? já é um esforço, e especificamente na área da. A sub sub área da academia que eu tento me inserir, que é a parte de aspectos humanos de engenharia de software, o pessoal também faz esse esforço. Inclusive, valoriza tanto isso que o pessoal faz muita pesquisa qualitativa, usando métodos qualitativos que foram desenvolvidos em outras áreas. O pessoal da computação geralmente é mais conhecido por usar métodos quantitativos, mas o pessoal de aspectos humanos usa mais métodos qualitativos, surveys, né, questionários, entrevistas, é, teoria fundamentada em dados. É, é, são áreas da, de pesquisa que... São técnicas de pesquisa que essa... Área, ela utiliza bastante. Você falou do curso de sistema de informação como sendo um curso mais técnico, mas eu acho assim, que ele dentro... Talvez excluindo licenciatura, é que licenciatura é um, é um curso que eu acho que tem poucos... Poucos oferecimentos, são poucos lugares que tem a licenciatura em computação. Mas pegando os cursos mais clássicos de, de computação, que são ciência da computação, engenharia de computação, sistemas de informação, engenharia de software, é o sistema de informação é o curso que mais tem questões humanas, né aspectos humanos no, nas disciplinas do curso. Às, às vezes, claro, isso depende de faculdade para faculdade. Para o a gente tomou a decisão de que era ia ser menos do que em outros lugares. Em outros lugares, eu, eu falava assim, meio de brincadeira, assim, que em outras faculdades, o sistema de informação é administração com um pouquinho de informática. Na utf a gente, não, é ciência da computação com um pouquinho menos de computação e um pouquinho mais de... De questões humanas né, De sociologia, de gerenciamento De projetos, etc Mas assim com, é, com, Como trazer um pouco mais Você está numa liderança De, de pós-graduação E a gente sabe que no mundo da, da pesquisa existe aquela citação Você sempre busca autores de, de, alguns, de algumas Linhas de pesquisa E você vai citando, trabalhando em cima Nessas linhas de pesquisa como o senhor percebe é, a integração que existe no mercado da, da tecnologia com, com o fazer humano, com o mercado, com, com as relações sociais, com as relações de mercado? E dentro da academia, como trazer as outras áreas e citar trabalho, citar é, métodos? Você falou que eu acho que isso é muito bom trazer o método quantitativo para uma análise também dentro da, da ciência da informação, mas assim, como trazer é, elementos de outras áreas e como as outras áreas aceitaram um, um pouco os conhecimentos e as provocações, querendo ou não, é, que é muito provocativo, é, aquilo que é criado na tecnologia da informação. Porque, por exemplo, hoje a gente fala muito de bolha não que a bolha do na comunicação, não que a comunicação em é bolha, que as relações. Aí eu fico lembrando, cara, isso tudo tem muito a ver com grafo. <risos> isso, isso tem algo, isso tem muito a ver com algumas coisas que eu vi na parte técnica, que eu vi na, na, na TI. Então, é, às vezes a gente tem uma será um, uma necessidade de um glossário, de uma tradução entre os autores para dizer, poxa, a gente está tá falando da mesma coisa, só que de, de visões diferentes. Você percebe também isso? É, eu que eu diria que já tem bastante gente trabalhando para da... fazer a ligação entre usar a computação para adquirir conhecimentos, mas em, em outras áreas mais humanas, entre aspas, aí. Bom, vou dar um exemplo, é o trabalho do... Esqueci o nome dele agora, mas ele é professor da USP, é, tem o Pablo Hortelado, você já ouviu falar do Pablo Hortelado? Ele escreve diversos textos na Folha. É professor ah, da USP, mas... eles fazem análises de redes sociais lá. Não, hum. mas, mas é interessante, vou até pesquisar. Porque, inclusive, no ano passado teve toda aquela questão... Não, foi ano passado, não. É que esse ano tá, tá meio perdido, é. né? mas foi em mi... 2018. Teve a questão do fake news no WhatsApp, né? Isso. E teve um grupo, que incluiu o Pablo Hortelado, que fez várias sugestões para o pessoal do WhatsApp para minimizarem um pouco fake news. E esse grupo, eles... Eles já, já vinham, acho que desde 2003, né, os grupos no Facebook, como é que o pessoal se organizava, como é que o pessoal, que, que notícias que o pessoal compartilhava. Então, por exemplo, eu me lembro que é, eles descobriram de vez em quando, ah, nessa semana a notícia mais compartilhada nesses grupos aqui que a gente acompanha foi notícia tal, e é claramente fake news. Então é... É, teve um grupo aqui também de pesquisa aqui na Paraíba que foi até matéria do Fantástico sobre o trabalho de fake news. É, esqueci o nome do professor, mas foi no, com o departamento de mídias digitais e de comunicação também. E, mas assim, a gente percebe que são essas iniciativas, a gente tem iniciativas, mas como é que a gente vai começar a construir uma base, conhecimento? É, é, é provocativo isso, né? De, de não ver... Engenharias, até mesmo as, as ciências como um inimigo. Então, a gente tem um, aquele fla-flu básico, mas hoje em dia, se a gente não se unir como provedores de conhecimento, como não, com, trazendo esse, essa ideia de universidade para a sociedade, a gente vai ver essa reprodução dessa cultura de ódio, dessa divisão, e o conhecimento não se faz dividido. É, a gente até teve um trabalho recentemente aqui de... PPGCA, que é o programa de pós-graduação que eu atualmente coordeno, está né? no finalzinho agora o meu mandato, mas eles fizeram uma coisa assim, analisando que ah, tem um grupo mais à esquerda, né, de lado esquerda e direita, é sempre meio relativo, né? mas assim, o ah, um grupo mais à esquerda compartilha mais notícias destes sites, o um grupo mais à direita compartilha mais notícias destes outros sites, tem um grupo ali no meio, todo mundo compartilha, né, então eu disse, ah, talvez a solução é. Eles meio que especularam, ah, talvez a solução seja todo mundo passasse a mais a compartilhar as coisas daqueles sites ali do meio, né? Porque é fato que tem sites de diferentes linhas ideológicas, não quero classificar Aqui em esquerda ou direita, que são basicamente fake news, né? Ou, ou é fake news completa, né? uma, uma coisa completamente tafafúrdia, ou é um título. E muitas pessoas hoje em dia só leem o título, né? Um título que não tem nada a ver com o texto da matéria. É, uma é. É, é, uma, é. Existe muita questão do discurso, que a gente, por exemplo, na comunicação a gente trabalha com Foucault, né? Com a análise do discurso, com e, e a, também a análise do conteúdo, né? Como os conteúdos são colocados de uma maneira a manipular, deixa eu ver, não tá falando a verdade, não tá falando mentira. Mas você está usando uma outra palavra, um outro significado, e aqui dali dá aquela, aquele desviozinho, sabe? Meio maroto, né? dando a entender determinada coisa. Exatamente. Tem um, um livro maravilhoso sobre a dissertação do mestrado, se não me engano, na UNB, da Letícia Salorenzo. Ela também é conhecida em... Às vezes, quando ela escreve no portal GGN como bruxa do texto ruim, ou madrasta do texto ruim, uma coisa assim. Mas ela é @bruxaod no Twitter e Letícia Salorenzo no Facebook. E ela ela escreveu esse livro chamado Gramática da Manipulação. Ela usou várias manchetes de coisas que foram publicadas lá antes da eleição, da eleição de 2012, mostrando... Ela mostrou, ela descreveu as técnicas que foram usadas pelos jornais para meio que demonizar a Dilma... Usar Aécio. Bem interessante. Ah, é massa pra caramba isso. E é até bom que serve é com referência pra mim. Muito obrigado. <risos> Não, mas é, é é uma coisa que a gente, a gente tem um conhecimento tão difuso, né? E uma coisa muito massa que você citou, que agora eu lembrei, é o Twitter. Como o senhor é uma, um, uma pessoa ativa no Twitter há bastante tempo. Sim, eu acho que eu tô lá desde 2008. Bem no princípio. Bem, é, quase é, no bem. É, é quase no princípio da, da, das, das coisas. É, uma época eu tinha um, uma ideia assim. Entrei em abril de 2008, então, 12 anos. Eu tinha ideia assim, não, deixa eu entrar logo para ver se eu consigo um nome legal, né? Então, por exemplo, <risos> no Twitter eu não consegui Adolfo Neto. Aí eu tive que me contentar com Adolfo NT. Já no Facebook que eu fui mais early user, early bird, como é que chama? É, é, um, um, um, um, um, ó, ó, já estou usando o termo em inglês aí. É. Mas assim, eu fui um early adopter, né? É que a gente a gente da computação tem muita essa mania de usar a palavra. quando tem uma palavra em português perfeitamente aceitável. Inclusive, já que você gosta de referência, tem um texto do professor Fábio Com. Esse mesmo que foi entrevistado lá no Fronteiras da Engenharia de Software, o texto dele é To pee or not to pee. Né? É uma brincadeira de to be" com to be. E ele falando, olha, porque ele estava falando isso especificamente em textos acadêmicos. Às vezes o pessoal traduzia mal uma palavra do inglês quando tinha uma, uma palavra é, perfeita no português. E a, a, a tradução indireta que faziam era errada. Então, o termo era Ubiquitous Computation, aí o pessoal traduzia por computação ubíqua. O ubíqua não é ubiquitous, o certo seria computação pervasiva. Então, e nem é, em português é cabelo, eu sei o que significa. É, voltando ao, ao Twitter, <risos> então, no Twitter eu, eu só consegui NT, mas no Facebook não, eu sou Adolfo.net, lá eu consegui. <risos> E como é que você vê a, as redes sociais, o, o seu que é o um professor de lógica? Então vamos lá, vamos, vamos, vamos fazer um mix de conhecimento, avaliando o, o, a sua visão humanística pessoal, de usuário, do Twitter, das redes sociais e, e vendo a evolução destas redes, um pouco, fazendo um pouco essa mesclagem com matemática discreta e lógica e, e de programação e lógica computacional que o senhor tem como bagagem. E, para ficar mais ainda maluco, um pouco de, de métodos ágeis. Como você percebeu é, essa, essa evolução das redes sociais? É uma evolução orgânica? É, existe A interferência governamental é uma... É uma é, é, Pode ser dado como interferência ou como uma resposta imunológica, entre aspas, a aquilo que foi produzido, esse ódio, essa, essas, essas tensões sociais criadas nas redes sociais? É, o que eu diria sobre redes sociais é que eu preferia não usá-las. <risos> eu, eu tento meio que me focar mais no Twitter, eu estou no Facebook, no Instagram, mas... Eu gosto mais é do Twitter, porque é basicamente texto, eu acho isso legal, mas tem, tem uns gráficos de idade, né, de público-alvo, e geralmente o pessoal que tá no Twitter é, em média, mais velhinho, não é o um pessoal, não é o um lugar para você achar jovens de 15 a 18 anos, por exemplo, seria o público-alvo, por exemplo, do meu podcast, Emílias Podcast. mas é, tem que enfim. fazer agora TikTok para isso. Hã? <risos> Tem que fazer um TikTok para pegar essa faixa. Não, é que eu, eu fiz um TikTok para o Emílio. Eu só não consegui. Eu, não eu só não consegui essa. ainda colocar. Certa criatividade, mas a gente fez. Quer dizer, a gente não. Eu fiz. Eu nem contei para as minhas colegas. Para os um... meus e minhas colegas de Emilias que Depois eu, eu acabei contando, mas eu disse: olha, tá lá. Está garantido o nosso Emílias, mas não está ainda. É, sendo usado na praia. Mas é, tá aí, você me deu uma ideia de Fazer alguma coisa lá no toque também É, vai atrair a pessoa mais jovem Mas continuando, o Twitter tem Um perfil mais velhinho É, por exemplo, eu, eu tenho uma lista Aqui no Twitter, se você É fio e Não sei é que muita gente nem sabe Que isso existe, mas o, o Twitter Tem esse recurso de você criar listas Eu tenho uma lista aqui que é SE Research que são pesquisadores, professores e pesquisadores da área de... Consegui listar 145 professores e pesquisadores da área. E é interessante que tem 18 pessoas que gostaram dessa lista e seguem ela. Eu consegui fazer uma coleção de gente que é importante na, na, na pesquisa em engenharia de software mundial. Então, é tem, tem muita gente boa no Twitter. O problema é que você tem que... O ideal, segundo o Carl Newport, que é o autor do livro trabalho focado, deep work, é que você... Ah, tá, tá bom, você vai usar a rede social. Você determina assim, ah, eu vou usar a rede social na segunda-feira entre 7 e 8 da noite. E só, eu fico entrando todo dia, a qualquer momento, que é exatamente o que eu faço. <risos> que, e a grande maioria das pessoas, obviamente. Exatamente, porque eles, porque essas redes... Tem um outro livro muito bom que o Carl Neil cita, mas é, é Delete Suas Redes Sociais. Alguma coisa assim, mas também ele explica. É, é uma máquina de manipulamento, né? Eles não empregam gente que conhece como... sabem manip... sabe manipular as pessoas por acaso, né? Então, é, é problemático em vários aspectos. Sem contar o aspecto, por exemplo, falei da, das fake news no WhatsApp, do Facebook, Cambridge Analytica, eleição do Trump, Brexit... É exatamente o é, que tá. eu queria falar sobre isso, porque quando eu vi a, o documentário sobre a Cambridge Analytica e, e com, o processo de, de Big Data usado, eu falei, cara, eles usaram grafo, eles usaram. Eu, tipo, eu fiquei, eu fiquei dando, tendo um, um revival da, da, da parte técnica de sistemas de informação, e falei, cara, filho da mãe, eles pegaram, eu comecei a perceber um pouco do, do, do processo técnico envolvido os filhos da mãe, isso tudo já tinha já, tipo já, já, te, já tem tecnologia, já tem base para fazer esse tipo de análise, eles só pegaram aquilo e usaram a base de dados do João da rede social, da, do Facebook principalmente, e botaram dentro do, do de, de algo que já existia já, já estava teorizado esse uso de Big Data e, e aí a gente começa a ver o resultado, e é assustador, porque a gente consegue perceber padrões de, comporta de comportamento, a parte social é, é, fica, fica tudo nu. Literalmente, você consegue ver como a sociedade ela se constitui e como manipular ela. Algo que acho que é, partia, é, era muito da genialidade, dos políticos, né? Os políticos poderiam fazer isso de uma forma mais é, biológica, so, a, a inteligência emocional, junto com inteligência lógico-racional, para fazer essa, essa é, agregar essas informações, mas com poder computacional, isso criou o Brexit, criou o Trump, criou o Bolsonaro. É verdade, é, um... é aquilo. Foi um movimento mundial, né? Não dá para falar que foi a ah, Brasil. Aquilo aconteceu em pelo menos três países de grande porte. Grã-Bretanha, Brasil e Estados Unidos. Sem contar que a gente não sabe muito direito como é que foi lá na Polônia, na Hungria, mas foi uma manipulação em massa de pessoas. E, claro, é aquilo. É, não é que a, as pessoas passaram a ser fascistas da noite para o dia. Já já tinha aquela sementinha assim, sua por exemplo, essa, essa questão que a gente está vendo agora lá nos Estados Unidos, e um pouco aqui, Black Lives Matter, Black Lives Matter né? É, vidas negras importam. Não, é uma coisa que eu, eu tive uma conversa no podcast, numa um, um, um, é, edição anterior, do com o Luiz Leles, a qual, se vocês quiserem também dar uma escutada, que é de Curitiba, e ele é do, do Renova BR, do Livres, e eu perguntei para ele, poxa, então a sociedade brasileira era conservadora e ele me corrigiu, ele me corrigiu dizendo assim não, é, o que existe, é, essa sementezinha que estava que no coração de muita gente que germinou com todo esse movimento é, é um sentimento reacionário é um sentimento tradicionalista não é um conservadorismo o conservadorismo ele, ele compreende a, uma, a modificação, ele compreende o discurso já o, o, um tradicionalista reacionário, ele não arreda o pé, ele não modifica e ele não ouve qualquer outra é, forma de pensamento contrária, ele cancela. E ele parte para o ataque sempre, nunca, nunca admite ou reconhece o argumento do outro. Então, eu achei isso muito interessante, esclarecedor por um certo lado, porque muita gente se diz, não, eu sou conservador, eu sou conservador. E não é, e não necessariamente é. Pode até ter alguns elementos do conservadorismo, mas a, a relutância, essa relutância não é do, do conservadorismo, essa é a relutância de um, reaciona de um comportamento reacionário, de reagir a, a uma sociedade que cada vez mais a gente percebe que modifica, e com a tecnologia modifica mais ainda. Uhum. Exatamente. É, eu não sou a pessoa mais competente para falar. Eu... <risos> não, que é, né? o, papo, o papo foi para o lado político, mas é, que é, que é coisa do próprio jornalismo mesmo. Mas voltando um pouquinho mais é, das experiências que eu gostaria de conversar com o senhor, até para dar uma, uma, um fechamento, mas buscando um pouco mais essa tradução. É, como o senhor percebe a tecnologia? Ela é a vilã, porque muita gente fala oh, estou perdendo emprego, exemplo, a comunicação mesmo do jornalismo, muita gente está sendo demitido do jornal, jornal quase não, existe, quase não existe mais, e ah, porque todo mundo está usando o smartphone, porque a câmera analytica analítica, ela usou um sistema de software, ela usou big data, então vem a China agora, está com a, a Huawei dando uma briga com os Estados Unidos, justamente ah, será que vão manipular, usar nossos dados, como o senhor percebe Uh, essa, essa participação do software, participação da, da tecnologia na sociedade? É, eu percebo assim que tecnologias não são neutras, então elas têm um, um viés. Então, por exemplo, o objetivo do Uber não é facilitar a vida das pessoas para elas irem para um lugar ou para o outro, não, é, é colocar mais dinheiro no bolso do, dos criadores também acaba um pouco... Então Eu, particularmente, fui muito beneficiado quando o Uber saiu, porque na, na, na época que o Uber foi colocado aqui em Curitiba, eu tinha, tinha um ônibus, uma linha de ônibus que pegava. É assim, é, é aquilo. Ó. Veja, é, é, é o que eu acho interessante de, dessa questão de compensação é que tá, tá tudo interconectado, não dá para dissociar. Então, você não pode falar do Uber sem falar por que, que o Uber é necessário. Porque o sistema público de transporte é uma porcaria. Né? Então eu, a minha filha tinha uma aula num, num bairro. tá para minha casa de carro é 10 minutos, de ônibus era uma hora. Por quê? Porque eu tinha que pegar um ônibus, ir para terminal. Lá eu pegava outro, descia num, num lugar e ia caminhando mais um quilômetro. Isso quando minha filha era pequenininha. Então era terrível. Aí chegou o Uber, como a, a distância era muito pequena, com 10 15 reais eu, eu fazia o percurso em 10, 15 minutos. Né? Tinha o tempo ainda de, de espera do Uber e sendo que de ônibus eu gastava 8,80 muito vantajoso para mim chegava em casa bem menos cansado mas é óbvio que isso foi um, um benefício eu acho que assim eu acho até que não é, é assim mesmo que tem que ser é, os empreendedores eles vão resolver problemas e vão lucrar com isso eu acho que mim, eu acho que necessariamente isso seja é, errado mas eu, eu acabei me perdendo aqui porque acabei falando de, Veja... É, qual era a sua pergunta mesmo? <risos> Não, eu ia falar justamente como é que é o impacto da, do software, da tecnologia, nas relações humanas. Porque, exatamente isso, ah, você tem alguém criando, a tem uma demanda, uma um, um, um problema, né? você tem uma mente empreendedora usando o software, usando a, a tecnologia, só que ela gera consequências, e alguns, alguns pensam nisso de forma, vamos dizer assim da melhor forma possível como Uber, por exemplo, ah eu tinha um problema de locomoção e eu criei um software para resolver esse problema de locomoção só que o modelo de negócio aplicado tem impacto social, o uso do Big Data e análise de, das informações é, de, de, de massa gerou a câmbio de alanítica então assim, como como conciliar o conhecimento do software com os impactos sociais? É, por exemplo, essa questão do Uber. O Uber, não sei como é que está hoje, mas por muitos anos ele não dava lucro. Pro, o Uber só vale a pena para a própria empresa no dia que ele conseguir matar quase todos os competidores e aí sim ele vai poder dizer o preço que vai dar lucro para ele e pagar os motoristas, etc. Então eu acho que tem todas essas questões que eu acho que... Eu acho, por exemplo, é complicado, não é, não é só complicado. Tem um, um pensador que eu gosto muito, que é o Nassim Nicolas Salep, e eu acho que nem ele, ele repete muitas coisas de outros, né? mas ele ensina assim, embaixo. Não dá para você ter um cara ou pessoas que vai pensar uma sociedade complexa como o Brasil e ditar todas as soluções. Então, isso seria possível. Mas também eu não acho que tem que... Ah, tá bom, deixa todo mundo solto aí, se vira ter alguma intervenção de, de órgãos, seja, um, seja o executivo, o legislativo, o judiciário, para controlar certas coisas, que senão se, se deixar somente tudo solto, eu acho muito perigoso. A concorrência entre as empresas não vai resolver todos os problemas, até porque tem uma, uma disparidade aí de poder, então a gente viu agora, recentemente, teve essa movimentação dos entregadores de aplicativos, né? eles, eles, eles têm algum poder quando eles se juntam. E é interessante que nos últimos anos, as mais demonizadas é o sindicato, que é justamente o que os entregadores precisam, entregadores, né, precisam, para poder ter alguma margem de, de, de negociação com as grandes empresas, porque um entregador sozinho chega para um desses aplicativos. Quero nem dizer o nome, do, acabei dizendo o nome do aplicativo Uber, mas foi para falar mal, tudo bem, né? <risos> mas falei um pouco bem, mas falei mal. Mas não quero dizer o nome dos outros. Até tem, uns, tem alguns que eu conheço, gente, eu tenho um aqui que é daqui Mas um desses entregadores vai chegar lá para o aplicativo e dizer assim: olha, você está me pagando, eu recebo 10 reais a hora, tá muito Quero receber 20. Aí o cara vai dizer: Ah, tá bom. Tchau para você, tem outro aqui na fila para entrar. É, uma então, coisa, é aquela coisa do que o pessoal erroneamente.. E assim, todo conhecimento a gente tem que analisar, é, é, questionar. Isso, isso faz parte da ciência. É, é parte da ciência conhecer, analisar, questionar e criar com, com base, né, testando. E a questão do próprio marxismo, mesmo que fala, não, essa questão da, da, do proletariado, da burguesia, a gente percebe que na sociedade tecnológica, <risos> é, alguma, algumas coisas parece que saíram do século XVII e foram diretamente para o século XXI, alguns tipos de, de exploração. E mas é uma coisa que eu, eu me preocupo bastante como jornalista e com alguém que veio teve um conhecimento, uma passagem pela parte tecnológica, de explicar para os meus colegas, de explicar para é, para algumas pessoas que a tecnologia não é um demônio, que e também não é um santo é, que a gente não pode só, só porque existem facilidades santificar e só porque retirou é, postos de trabalho, demonizar mas essa convivência precisa ser mais próxima é, com o senhor fala desse grupo de pesquisadores de professores que buscam tratar a, o desenvolvimento do software mais próximo do humanismo isso a gente é muito importante porque a gente sente falta um pouco disso, sabe? As coisas são feitas... Aplicativos, startups, são feitas de forma rápida, ágeis, usando métodos ágeis. Mas não necessariamente o impacto social é feito da mesma forma. É, a gente tem que se preocupar com essas questões. Eu acho que assim, o, o mais pode, pode deixar... Ah, foi criado isso aqui, foi criado esse aplicativo aqui, vamos todo mundo usar, ele é porque os donos das empresas são maravilhosos. Não, tem que ter sempre um pé atrás, como a gente viu no caso da Cambridge Analytica. Mas, por exemplo, a tecnologia serve para uma coisa que eu vou fazer agora mesmo. Por exemplo, eu acabei de falar sobre essa questão que... Não sei se eu falei gravando ou não, se foi, se foi na nossa conversa antes de gravar, mas sobre a questão dos, das universidades americanas, que elas dependem muito dos estudantes estrangeiros, que eles pagam, eles pagam bem mais por ano do que um cálculo. E o governo Trump ele tinha tomado uma decisão lá que ia forçar vários desses estudantes a sair dos Estados Unidos. Acabou de sair e foi agora, sete minutos atrás, uma, uma decisão do governo Trump revogando. Então, os estudantes estrangeiros que estão nos Estados Unidos frequentando escolas e universidades que, que não, não, não vão ter aulas presenciais vão poder continuar nos Estados Unidos. Mas, mas continuando, essa mágica da, da tecnologia. É, ué, que, que permite que você fique sabendo uma coisa que eu já sei agora. Mas por outro lado, né, tem, tem uma série de problemas, não dá para listar tudo. O acesso de informação, essa, essa engenharia que faz você ficar viciado esperando os likes, né? O pessoal chega a ser até quase maquiavélico, né? Do sentido de eles fazem, eu acho que, por exemplo, o Instagram fazia isso, então, por exemplo, vamos dizer que eu acabei de postar uma foto e três pessoas curtiram ao mesmo tempo, então, não, não, desculpe, não é assim, é, eu acabei de postar uma foto e uma pessoa curte agora, a outra dali da há mais três minutos, o Instagram, ele não mostra de uma vez, ele espera, sei lá, chegar a três, três curtidas para poder te mostrar as três de uma vez, um maior lá de felicidade, né, é, é, é, mudaram um pouquinho, né? Tiraram a quantidade de likes, de coraçãozinhos, justamente porque as pessoas estavam se baseando em números é, não no sentido humano. É, é muito engraçado isso. A gente e é uma coisa que vai à crítica muito do pessoal das humanas com respeito às atas porque o pessoal das atas transforma os sentimentos em números. Não, mas os likes continuam a existir, estão pouco escondidos. É, e fica só para quem, quem, quem posta, né, efetivamente. Mas, enfim, professor, o, o que o senhor quer. Fala, só para arrematar um pouco mais, as suas experiências nos podcasts e. Eu sei que o senhor, na conversa, já fez várias propagandas, mas o que o senhor valoriza em cada um, assim, para o pessoal assistir? Onde o pessoal pode encontrar? Então, eu, eu, eu tenho três podcasts, né, como eu falei, um. Podcast do professor Adolfo Neto, onde eu entrevisto profissionais e professores da área de computação. É, o Emílias Podcast, onde eu entrevisto mulheres da área de computação. E o. Assim, para achar é pelo nome, né? Podcast do professor Adolfo Neto. Emílias Podcast, Mulheres na Computação. E o Fronteiras da Engenharia de Software, que a gente entrevista. Esse sou eu, né? Quer dizer, o Emílias. Algo mais, assim. Além disso, tem o seu Twitter, né? O pessoal quiser conhecer um pouco mais, é a partir do Twitter tem tem link para minha página. E para terminar, o, o que que o senhor é, ultimamente é, gosta de fazer como hobby para desestressar um pouco dessa pandemia desse de tudo que está acontecendo por aí? É, antes da pandemia eu tinha da física digamos, relativamente ativa, né? eu caminhava. Já fui corredor de maratona, mas eu parei um tempo atrás. Eu, pelo menos, caminhava bastante, parava lá, lá na praça para fazer a circulação. Depois da pandemia, como eu estou basicamente em casa, o que eu tenho feito para desestressar é... Algum filme em série para indicar? É interessante. Eu sempre pergunto isso para pessoal e... Ah, eu, eu tenho um que eu, eu voltei a assistir e eu já assisti muitos anos atrás. Eu gostei muito na época. Eu vou indicar porque ele realmente não é, não é uma coisa muito típica, né? Se chama A Viagem de Shihiro. Ah, Chegou é, a ser um é, pouco um... famoso, né? Porque foi, ele ganhou o Oscar de melhor animação. Mas é bem interessante. É um filme japonês, filme japonês de animação a Viagem de Shihiro. Raio Yamazaki do estúdio Tibli. Não. Ha é, acho que é Miyazaki. Hayao Miyazaki. É, Miyazaki. Hayao Miyazaki, muito bom. Eu gosto bastante das obras dele. Realmente é uma, ótima, é uma ótima sugestão. Bem, muito legal. Tem uma trilha sonora também, muito legal também. Professor, é, eu só vou agora fazer o um encerramento, né? Então, lembrando que você pode escutar essas e outras entrevistas pesquisando o Rubens Salomão Entrevista no Spotify, Diz, iTunes, Google Podcast e mais agregadores. E para você saber quem já foi entrevistado, é só em rubensalaman.me. Lá tem a lista com os nomes do pessoal e também com os temas. Os links e tudo que o professor também já trabalha nos seus podcasts, a gente vai colocar também na descrição para você também seguir. Professor, muitíssimo obrigado. Fico extremamente honrado pela nossa conversa. E qualquer coisa, dica, sugestão, estamos aí. E é só a Adolfo NT né, no, no Twitter... Adolfo NT é, uma, é um pesquisador e uma, uma pessoa muito legal, maravilhosa, a qual eu tenho a honra de ter conversado. Valeu, muito obrigado, professor. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Bom trabalho aí no, no seu podcast. Sucesso. Sim.